Saudações, queridos e queridas, aqui quem fala é Vinícius Luenetti, professor de Nadia Yoga. E já estamos no início de setembro e queria lhe convidar para vir fazer uma prática de yoga conosco. A cada semana trabalhamos aspectos diferentes que com o tempo vão se complementando para que você possa se desenvolver como um todo. Nessa semana vamos trabalhar o rástrica, uma técnica respiratória poderosa que hiperventila os pulmões oxigenando mais o sangue e ajudando a elevar o pH sanguíneo e nos dando mais saúde, disposição e vitalidade. Vamos também iniciar o trabalho que vai percorrer todo mês com um fator do aprimoramento contínuo, que é uma atitude interior poderosa que visa você aprender a manter-se no estado de aperfeiçoamento constante em todos os aspectos da sua vida. E tem muito mais! que só vindo praticar para você sentir e vivenciar. Vamos trabalhar coordenação, memória, consciência corporal, sensibilidade corporal artística, integridade, sem contar os aspectos mais energéticos e sutis. Lembre-se que o Yoga não é uma ginástica e sim uma filosofia de vida com disciplina física e mental, que trabalha a individualidade de cada aluno com o foco de reduzir as tensões da vida diária. As permanências nas posições físicas, que são os asanas, nos ajuda na concentração, na meditação, a perceber e educar a respiração e ter mais foco, energia, agilidade e força. O Yoga é biológico, não agride nem cansa os músculos, ligamentos ou vértebras. Contém também técnicas de relaxamento, respirações concentração, mentalizações, meditação e por aí vai. Eu espero por você e um grande abraço.